Olá pessoal, aqui é o Josimar Luiz, você acaba de cair no canal Coisas Que Eu Te conto. Então já vai deixando aquele like aí, aquele, like. aquele, like, aquele like. Vai deixando já aquele like fortão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeo e bora pro vídeo. Se enganou quem pensava? que no final do Sexta-feira 13, parte 4, Jason Vick, Jason Volk descansaria em paz no fundo do lago. Em 2014, Kurt Lange, inspirado pela longa da franquia de filmes Sexta-feira 13, construiu e instalou uma estátua do personagem Jason Volk a 160 metros de profundidade, em lago de Cidade Clube, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Segundo Lau o local consiste em um antigo poço de mineração de ferro que, atualmente, trata-se de uma região turística, muito utilizada por banhista, praticante de mergulho. Imagine um mergulhador, em um lago, se deparar com uma réplica perfeita de Jason Volk, o assassino ícone das longas de sexta-feira 13. A estátua faz menção ao final do quarto filme da franquia quando Jason é enganado e preso por Tony, no fundo do Crystal Lake, devolvendo ao local sua morte de origem, quando criança. Como não tivemos mais nenhuma sequência do filme, é de se imaginar que o final de Jason tenha sido a condenação, permanência no fundo do lago. Mas mesmo nessa condição, ele continua alavancando a sua fama, ainda tornando-se viral na internet. Imagine um mergulhador sem saber de nada que se passa por ali. Faz um mergulho e se depara com Jason. Caraca, seria é um espanto. E essa é afogada forrível. Faz um mergulho e se depara. Imagina um mergulhador sem saber de nada que se passa naquela região ali. Vai fazer um mergulho e se depara com Jason. Cara, seria hilário, cara, o susto que ele ia tomar. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sininho para vocês receberem mais vídeo, né? E pô, não custa nada a vocês, né? Então, deixar um gostei, né? deixar um likezinho, se inscrever no canal, pô, não vai custar nada. Dá uma força aí pro canal crescer. E até!